Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Adriano Bueno. A gente vai começar aqui mais uma roda de conversa do CCEV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, nesse momento, durante a pandemia, uma roda que é apenas virtual, né? Não estamos nos reunindo presencialmente na sede do CCEV, como acontecia antes, né? Mas fazendo do jeito que é possível, né? Cuidando da nossa saúde, respeitando protocolos sanitários, cada um dentro da sua casa, em breve voltamos a fazer presencialmente, como fazíamos no passado, tá? Antes de anunciar meu convidado e o nosso tema de hoje, vou dar alguns informes aqui, vou ler algumas notícias bem rapidamente, então, peço a todos e a todas que compartilhem essa live nos grupos, na timeline de vocês, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, e peço também que vocês deem um feedback aí, um retorno para mim, Dizendo se está legal, se está bom o som, se, se o vídeo está legal, se estão me ouvindo bem, tá bom? Porque o retorno de vocês é imprescindível para a nossa qualidade técnica. Agradecendo desde já a Paula Viana, que está na nossa retaguarda e cuidando da nossa transmissão, tá bom? É... Bom, não sei nem por onde que eu começo, tem tanta coisa... Mas, bom, vou começar falando, começar pedindo, né? Eu sou pidão. <risos> a gente, como é, não podemos mais fazer reuniões presenciais, presenciais, conforme a gente fazia. Boa noite, Vanda. Wanda que está assistindo com alegria. Vida em primeiro lugar. Boa noite, Vanda. Seja bem-vinda. Vanda que teve ontem com a gente na roda de ontem foi emocionante. Uma roda muito legal de, de ver e que está disponível no nosso canal no YouTube, CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, tá? É, vou dizer aqui o número do nosso PIX, que a Paula vai colocar aí também na tela, 27 430 956, barra 1000 ao contrário, traço 80, tá aí na sua tela, essa chave PIX do CCV, é o nosso CNPJ, através dessa chave, você faz doações para o CCV, a Paula vai colocar também depois o número da conta, para quem preferir a conta. O Pix é mais rápido, você pode fazer do jeito que você preferir. Qualquer doação é bem-vinda, qualquer valor, de acordo com as suas possibilidades. E as contas, os boletos continuam chegando. A gente ainda tem a nossa sede alugada, apesar de não estar, de a gente não estar podendo fazer encontros presenciais como fazíamos no passado, né? mas a gente continua tendo que pagar as contas para o CCV ser mantido, né? para continuar a funcionar. Então, a gente pede a sua doação. Começa sempre as lives pedindo a sua doação, tá bom? Uh, Outra informe importante é sobre a TV Matracas Ancestrais, que o Fausto, um grande parceiro nosso, é, envolve entre outras pessoas, né? junto com a Selma também, que eu sei que participa. A Selma está em todas, né? E a TV Matracas é um canal no YouTube, que a Paulinha colocou aí na legenda. Você entra lá. E confere a programação A próxima atividade, uma atividade muito especial Acontece dia 6 de maio, daqui a dois dias Três dias, na verdade, hoje é três, né? Acontece dia 6 de maio, às 20 horas No canal da TV Matracas no YouTube Com a Matilde Ribeiro Que foi a primeira ministra da Igualdade Racial Da CPI, né Secretaria Especial de, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde vai falar para o, o Fausto ao vivo no YouTube, na TV Matracas, tá? Dia 6 de maio, às 20 horas, fica aí o convite para todos e todas. TV Matracas, é, eles que são nossos parceiros aqui do CCV também divulgam nossas atividades. Falei da Anselma, sempre é bom repetir. É, a partir do dia 19 de maio, está chegando, é, o curso de Relações Étnico-Raciais e Memória, que você pode conferir a grade, o cronograma, os professores, está tudo, tudo nesse site que está aparecendo para você aí, cceb.org.br. Uh, dia 19 de 5, a primeira aula, Becos da Memória, sobre, uh, que é da Conceição Evaristo 26 de maio, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. 2 de junho, Racismo no Brasil e Afetos Correlatos, da Cidinha da Silva. 9 de junho, a última aula, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. São quatro obras que vão ser lidas e estudadas, e fica aí o um convite para todos e todas que quiserem participar. Nesse site aqui, ó, ccev.org.br, aprendi a mostrar o site na tela espelhada, isso foi um desafio muito grande, a Paulinha está vendo agora que eu aprendi, e a partir do dia 19 de maio começa, 30 reais a taxa de inscrição, os professores não ganham nada, são voluntários, você paga uma taxa de inscrição, na verdade, como contribuição para a manutenção do nosso espaço funcionando, internet e todo o nosso custo operacional, tá bom? Entra no site, preenche tudo lá, faz o pagamento e você estará automaticamente matriculado para esse curso. É... Se você não tiver os 30 reais, não deixe de fazer o curso por causa disso, tá? Entre em contato no privado, a gente negocia a gente, enfim, é só uma contribuição, não é uma mensalidade, nem nada do tipo. Então, tem uma abertura para negociar se você não tiver os 30 reais, tá? Não deixe de fazer o curso por conta disso. Hoje é, é o dia de uma notícia que correu é, sobre o pedido de demissão do Diogo Mainardi, o assunto do momento, né? Ele leu uma carta bastante curiosa, que eu até... É, ele, onde ele argumenta que desde a quarta-feira da semana passada, quando ele foi deselegante com o Cacai, o Diogo Maynard já tinha sido deselegante com o Haddad, depois ele foi deselegante com bolos Boulos, e agora com o Cacai, o advogado, que ele chama de lulista, entre aspas. Né? E, enfim, ele coloca que para preservar o programa, abre aspas, para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora, ou seja... Bom, e no final ele termina dizendo assim, fiz grandes amigos nesses 17 anos, obrigado, Lucas, Caio, Pedro e Angélica, e depois diz uma coisa para o Cacá que eu nem vou ler aqui, é, mas que eu, eu fiquei assustado, né? Inclusive, quando eu imagino ele falando, o que ele escreveu na carta dele foi publicada no Antagonista, imagino ele mostrando a língua, no final, assim, né? Uma coisa de, uma, de um nível de maturidade impressionante. Mas, enfim, tanto isso quanto... Boa noite, Guida, seja bem-vinda. Tanto isso quanto outras questões, Deselegante é um elogio, com certeza. Tanto esse episódio da, da saída do Diogo Maynard do programa Manhattan Connection, da TV Cultura, que é um baluarte do reacionarismo brasileiro, né? mas que parece que tem uma preocupação editorial aí, meio diferente nesse momento onde o Maynard talvez não, não, não, não caiba mais né? mas é, some-se a isso uma série de outros acontecimentos né? o Biden fez um discurso que repercutiu bastante pelo conteúdo do discurso e tem toda uma discussão sobre isso que nós, isso daria tema para uma roda né? mas a gente não vai entrar nisso aqui mas vale a pena, se você quiser é, conferir, no blog do Walter Pomar, walterpomar.blogspot.com, no blog do Walter tem uma série de textos que ele foi produzindo sobre esse debate. Tem um texto dele comentando sobre o mercadante, tem um texto dele comentando sobre a Glaze, né? E, e, e junto a isso, a demissão do Maynard, Maynard ao discurso do Biden, mas... A, a reação da Glaze e do mercadante ao discurso do Biden, some-se a tudo isso um texto da Miriam Leitão sobre o centrão, né? é, onde parece também que tem uma mudança de postura aí por parte da, da, da Miriam Leitão. Enfim, tudo isso que está acontecendo a partir do momento que o Lula passa a ser considerado elegível novamente, né? e essa mudança reposiciona uma série de coisas, uma série de forças no mundo, no Brasil que a gente vive atualmente, né? Valquíria dos Santos, boa noite. Enfim, são questões aí para a gente observar. Como não dá tempo da gente entrar é, em todos esses assuntos, eu faço questão de fazer aqui a indicação do blog do Walter. Entra lá e confere comentários sobre todas essas discussões aí, WalterPomar.blogspot.com, que a Paulinha já colocou aí embaixo para você acompanhar por fim uma última último balanço antes de começar efetivamente a nossa roda aqui isso que a gente sempre faz toda terça-feira né a Valkyria tá dizendo aí ó efeito Lula até produz demissões de reacionários em um programa reacionário é surreal né Valkyria é surreal né o que tá acontecendo mas enfim vamos lá é, só para passar um quadro aqui rapidamente sobre a Covid em Campinas, uh, atualmente vacinados com a primeira dose 203.740 pessoas, com a segunda dose 128.190 pessoas. Estamos quase chegando a 10% da população da cidade de Campinas vacinada com a segunda dose, tá? atualmente agendando vacinas para 63 anos, ok? É, tudo isso, é dados de hoje, do boletim informativo que é oficial da prefeitura, que eles publicam, né? 93.270 casos acumulados, de modo geral, é, 3.054 óbitos, que é um número absurdo, tá? Se alguém não acha que isso seja absurdo para uma cidade como Campinas... Verifique os números de Cuba, verifique a população de Cuba e os números de, o número de pessoas que morreu em Cuba para que vocês tenham uma noção do que, que significa 3.054 pessoas mortas, 3.054 famílias que choraram a perda de um ente querido na cidade de Campinas. A taxa de ocupação, 82,4% na média, e aí tem uma malandragem que tanto o governo quanto a imprensa local fazem, né? que é publicar a média, aí fica fácil. né? Por que, que eles publicam a média? Porque a taxa de ocupação da rede privada é de 50%, mas a taxa de ocupação do SUS estadual e municipal é de 100%. Então, enquanto você tem 100% de leitos do SUS ocupados, na rede privada é só 50%. Né? Quando o Dário Saad toma a decisão, ele que é médico, quando ele toma a decisão, de determinar o retorno às aulas, né? basicamente é isso que está acontecendo, porque os amigos dele, os familiares dele, provavelmente vão tratar na rede privada, onde tem vaga. Né? Você, professor ou professora que está me assistindo agora, sabe que nós precisamos do SUS, que é justamente onde tem 100% de, de lotação. Aí vem essa malandragem de divulgar uma média, né? mas quando a gente chegar precisando de vaga num hospital do SUS, é, a média não vai resolver a nossa vida, porque lá o que vale é a taxa de 100% de ocupação do SUS, né? Então, são 26 pessoas na fila, atualmente, na fila por leito, com síndrome respiratória aguda grave. Que, em outras palavras, é aquela pessoa que está com Covid, mas que ainda não foi testada, não testou positivo, né? É isso. É, 26 pessoas. Tá? É com esse cenário que está abrindo, é, mudamos de fase, a Guida está dizendo, ah, por isso deveríamos ter fila única de leitos. Com certeza, Guida, fila única. Para que quem toma a decisão, que geralmente usa a rede privada, né, espertamente, malandramente, é, que tome uma decisão que vai impactar na vida dela também. Né? Senão fica fácil decidir é, colocar a vida dos outros em risco se a sua, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos não vai ficar em risco, né? muito bem lembrado pela Guida. Nas últimas 24 horas, são 20 óbitos, tá? Esses óbitos, uma faixa etária aí que vai de 37 a 91 anos, tá bom? Confirmando aí, é, um dado que a gente já sabe, que é, é a, os atingidos e que são é, internados em situação mais grave de COVID, baixou é, a média de, de idade, né? a faixa etária que a COVID está... É, afetando, em especial agora, nessa segunda onda, com a variante P1, tá? Então, esses são os dados aqui da cidade que está reorganizando uma volta às aulas precipitada e que não faz é, isolamento social adequado, como deveria, e nós estamos agora num novo platô, que, diferentemente do ano passado, é um platô num patamar muito acima daquele do ano passado. Tá bom? A gente tá sempre aqui com pessoas do Conselho de Saúde, né? O Roberto Marden, a Nayara, assim que possível traremos novamente é, alguém do Conselho de Saúde para a gente conversar um pouco sobre esse quadro aí na, na saúde, tá bom? Já conversamos sobre volta às aulas, sobre tudo isso. Bom, é isso. Muitos informes, até passei um pouco do tempo aqui, mas tá dentro. Vou anunciar agora o meu convidado. O tema de hoje é o Pacto pela Vida e pelo Brasil. A Guida está dizendo aqui que as rodas estão cada vez melhores, com temas e convidados muito bons. Muito obrigado, Guida. Inclusive, Guida, você... Já estamos com saudade de você aqui. Assim que possível, você retorna, viu? Não, não pense que a gente esqueceu de você, não, porque não esquecemos, tá? É, mas o tema de hoje é o Pacto pela Vida e pelo Brasil, é, que é uma campanha que está sendo puxada pelo CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e hoje nós estamos aqui com o um convidado, que é o Marco Cantanhede, que foi indicado pela Wanda Conte, e que ele está aqui hoje com a gente para falar um pouco sobre o pacto, vai explicar o que é o pacto, como está sendo a mobilização, qual que é a discussão, nós vamos aprender muito sobre isso, e vai ser uma oportunidade, ontem a Wanda já citou, é, contou algumas coisas para a gente, hoje com certeza... Vamos aprender muito mais. Então, Marco, seja muito bem-vindo. Você já é da casa, já esteve no CCV, já nos conhece, né? Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo e à vontade para falar. Boa noite. Boa noite, Adriano. É, boa noite a todos e todas. Como o Adriano falou, eu fico muito feliz de estar é, com o CCV. Então, estava antes de entrar aqui conversando um pouco com ele, é, que já fiz alguns cursos lá atrás, na época do Poveda, eu participei de algumas festas, eventos, cursos, sessão de cinema no CCV antes da pandemia, e acompanhei algumas dessas lives de terça-feira, mas estava confessando, confessando para ele que fazia tempo que eu não... não... Não participava de uma das lives de terça. Então, talvez essa seja uma oportunidade para reaproximar, né? E estar tá de novo às terças-feiras acompanhando. Porque, como a Guida falou, é sempre muito rico, né? Eu, pelo menos eu não me lembro de ter saído de uma live sem ter aprendido, né? Assim, às vezes com discussões profundas, às vezes com outro olhar. Então, às vezes, é... tenta, A gente tenta acompanhar as coisas, né? No. Na, na mídia oficial, às vezes com algumas leituras é, alternativas diferentes do, do campo que a gente gosta, mas aqui geralmente dá uma abordagem um pouquinho diferente, então isso é muito bom, né? nos ajuda bastante. É, a Wanda comentou aqui, ó, que saudades da Ursal, verdade, eu tive com a Wanda na festa da Ursal, é, foi muito bom. Então, novamente... Obrigado, eu sou o Marco André Cantanhede, Marco Cantanhede. sou aqui de Campinas, natural de Campinas, moro em Campinas, de formação da área de computação, trabalho numa indústria química há muito tempo, trabalhei também na IBM, em outras empresas de tecnologia, mas hoje eu trabalho numa indústria química nessa área. Computação é o meu ganha-pão, não é minha paixão, então paixão um pouco essas temas relacionados à, à política da filosofia à sociologia então por isso até uma certa proximidade com vocês ao longo do tempo tá as questões de religião também né então é, a minha proximidade com a Vanda é que a gente faz parte de um organismo da Igreja Católica em conjunto tá? então isso também é algo que me é uma certa paixão né e, me gera bastante é, energia, satisfação e felicidade em, em, em atuar. Então a gente, um, um elemento importante, sou, sou casado, pai de três meninos, três filhos. É, um deles já estuda na Unicamp, já, apesar de ser novo, comecei cedo na profissão de pai. Então, fez cutuca, fez Unicamp, está fazendo Unicamp, está no, no, no início da Unicamp, também na área de computação. Tá? Já esteve na CCV também comigo ele principalmente, tá? é, falar um pouquinho sobre, então, a gente bater um papo sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, Então é uma conversa realmente, eu vou fazer uma, uma breve introdução de onde surgiu isso, é, como que a gente está tentando se articular nessa direção, explicar um pouquinho também sobre o que, que é o Conselho Nacional do Leicato do Brasil, né? É o CNLB. Então, para a gente começar a falar, queria explicar um pouquinho. A Igreja Católica, ela se organiza é, nacionalmente, pelo menos no Brasil, isso varia um pouco na América Latina, varia um pouco também em outros países, é, mas falando do Brasil, ela se organiza por conferências, organismos e comissões. Tá? Em seu âmbito nacional, âmbito é, regional é, no estado de São Paulo, a gente tem uma, a gente chama de regional e é, é, a abrangência é o estado de São Paulo, mas não é exatamente estadual, tá no norte e no nordeste, às vezes, agrupam um, uma região com mais do que um estado. E depois, em nível que nós chamamos de arquidiocese ou diocese, que não necessariamente também é uma cidade. Então, nós chamamos de arquidiocese de Campinas, mas... Valinhos, Viedo, Paulina, Indaiatuba e assim vai, né? Hortolândia, tá? então, tem uma, uma abrangência grande, tá? Então, o Conselho Nacional do Leicato do Brasil, ele participa dessas três instâncias e, e aqui na Arquidiocese de Campinas, eh, eu estou atualmente como coordenador eh, do, do Conselho, tá? E a, a Wanda e alguns outros membros a gente compõe o conselho. O conselho ele tem um papel, é, ou, é, conselho, o CNLB, ele tem um papel de articulação, formação, representatividade do que nós chamamos de laicato, né? Quem é o laicato? São cristãos é, batizados na Igreja Católica e que não tem nenhuma outra ordenação. Não é para um padre, né? É, depois padre né, se tornando bispo é, mas é, a gente na verdade assume somente o que nós chamamos que para a gente já é bastante coisa que é o batismo nosso tá? então a gente se o organismo é, a gente está organizado nessas três instâncias para trabalhar a missão e articulação desse laicato então a CNBB que às vezes tá, vira e mexe aparece na mídia né, é a conferência ou organismo dos bispos Tá? existe também o organismo dos padres dos religiosos então a gente se organiza mais ou menos dessa maneira é, para que a gente possa estimular o melhor possível dentro da igreja a nossa missão tá? o nosso chamado e assim por diante no nosso caso, é, como que a gente chama de cristão leigo e leiga é, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui então nós somos, na verdade, aquelas pessoas que estão tá no dia a dia, né? que passa fome, que perde o emprego, que batalha a fé para saber lidar com as dores do dia a dia, se agarra ao Evangelho para nos libertar das situações de opressão, né? é, que reza e pede para que é, a gente possa ter. Energia, força interna para fazer as transformações na sociedade. Tá? Então, é a gente que está nesse limite, né? É, entre o que, o que a gente vê dentro da igreja na religião e o que a gente vive na, na sociedade. Tá? Também o, o cristão leigo leiga, o, o laicato, é incentivado a participar ativamente da política. Conselhos paritários, é, candidatos, né? Eu sei que o que eu estou falando, às vezes, principalmente para o pessoal da, da CCV, conhece bem, porque ah, a partir dos trabalhadores tem uma tendência, né, que é, às vezes com mais articulação, menos articulação, né, que nasceu um pouquinho de um braço da igreja. Não necessariamente que que todo mundo que é cristão é, participe dessa tendência. né. Temos o exemplo da Wanda, que participou da articulação de esquerda, e não necessariamente é, participa dessa tendência que, se eu não me engano, é fórum Fórum Social. Vocês me... é o Fórum, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. É... O nome atual é Militância Socialista. Militância Socialista, é, isso. Antes era Fórum Socialista, né? Agora é, é. Militância Socialista. Legal. Obrigado, Adriano. É, então tentar explicar um pouquinho como que a gente se organiza, é, então também como eu disse tem organização nacional, estadual e e aqui em Campinas. Então eu, como eu disse, sou coordenador da Arquidiocese de Campinas e participo também em âmbito do Estado de São Paulo de uma comissão que nós chamamos Comissão de Fé e Política, onde a gente articula esses dois âmbitos, né? É, então de alguma maneira, é, tem vários escritos da Igreja Católica, doutrina social da Igreja, que ela firmemente diz é através da minha fé que eu tenho desejo e um chamado para atuar na política. tá? Então, às vezes, as pessoas têm seus vários sentidos para trabalhar na política. O cristão é católico, ele enxerga lá na, tanto na doutrina da Igreja quanto no Evangelho, um chamado para atuar na política, né? Não atuar do jeito esquisito, maléfico e ruim do que a gente tem visto pelo menos os últimos cinco anos, né? Nosso Congresso, né? Com a Bíblia na mão, voto em nome de Deus, né? Então isso na verdade acaba atrapalhando é, muito a gente, né? Mas é muito mais no sentido de, de compromisso com os mais pobres. É, entendendo que é, Jesus era um cara pobre da periferia e eu, o que ele jamais participou do poder constituído é, foi morto é, foi assassinado né não né, morreu de velhice né foi assassinado por um conjunto de ideias que ele estava pregando na sua época então é um pouco essa linha que faz com que a gente é chamado é, seja chamado a lidar com as injustiças e a política é um, um local nobre para isso, né? transformador. É, política às vezes partidária, às vezes em conselhos, às vezes é, com cargos públicos, e as várias, no sindicato, né? são as várias atuações do cristão leigo e leiga. Então, uma breve introdução sobre é, que CNLB, o que é isso, por que, que nós estamos conversando aqui, né, é, então acho que esse era um, um primeiro objetivo. É, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, ele, ele nasceu de uma carta é, feita em conjunto, dia 7 de abril do ano passado, então 7 de abril de 2020, é, ela foi feita em conjunto pela CNBB, então a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Defesa dos de Direitos Humanos, Dom eh, Paulo Evaristo Arnes, o que nós conhecemos como Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, ABC, Associação Brasileira de Imprensa, AB, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Tá? Então, essas, essas entidades, eh, organismos, comissões, né? Eh, se organizaram, e nós estamos falando isso 7 de abril do ano passado, tá? Então, estávamos aí no, no, no começo de, dessa tragédia que a gente está vivendo, né? E fizeram uma carta é, em conjunto, e essa carta ela falava o seguinte: eu, eu não vou é, ler a, a carta diretamente aqui, eu vou pincelar linhas gerais dela, mas ela já claramente abria falando o seguinte: o Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política. E aí ela já direciona pedindo que a gente... E eh, abril do ano passado e hoje ainda mais, a gente sabe que a única coisa que a gente tinha em abril do ano passado era o isolamento e o protocolo da OMS. Hoje a gente tem vacina, né? estamos atrasados muito por uma decisão política de se atrasar, né? eh, mas lá, dia 7 de abril, a gente não, não tinha essa dimensão. O que tinha lá era isolamento e o protocolo da OMS. Tá? É, a Carta faz uma cobrança e um pedido para que o governo federal, naquele momento, assuma a liderança da pandemia através de um diálogo com vários entes da sociedade, que faça o que se espera de um governo federal minimamente decente, né? num momento de crise nacional. Que ele organize a sociedade para lidar com a crise, tá? Então é isso que essas entidades em conjunto pede. Hoje, depois de um ano, é, quase exatamente, né? Um ano, quase um mês depois, a gente vê claramente que o que foi executado foi exatamente o contrário, né? Uma, uma tentativa de desarticular, é, é, com intenção, né, qualquer tentativa de, de combate. Né? É, sério, então a, a carta naquela época a gente na, na igreja chama de profetismo, né? então ela, ela, é, o, o profetismo não é no sentido de, de que previu, não, é no sentido de denúncia, né? então ela já falava, ó, é, o governo tem que assumir, se ele não assumir a gente vai ter muito problema, Tá? aí a carta também fala que não é justo jogar o ônus da imensa crise nos ombros dos mais pobres e dos trabalhadores que hoje a gente sabe claramente que foi o que aconteceu tá? por que, que a carta foi exatamente dia 7 de abril porque dia 7 de abril é, é, é o dia mundial da saúde tá? então foi por isso que é, também foi liderado e organizado por esse grupo nesse dia tá? é, eu vou pedir licença para ler um trechinho da carta, porque eu acho que ela é muito, muito importante. Assim, né? É um, um pequeno parágrafo, mas ele resume bem é, o que pediu naquele tempo e o que nós estamos tentando fazer hoje com aquela carta do ano passado. Tá? Então, ele, a carta fala o seguinte. É fundamental que o Estado brasileiro adote políticas claras para garantir a saúde do povo. Bem como a saúde de uma economia que se volte para o desenvolvimento integral, preservando emprego, renda e trabalho. Em tempos de calamidade pública, tornam-se inadiáveis a atualização e ampliação do Bolsa Família, a rápida distribuição dos benefícios da renda básica emergencial, já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo. Isso tinha acontecido logo recente, em abril, né? Bem como a sua execução pelo tempo que for necessário para a superação dos riscos de saúde e sobrevivência da população mais pobre. A absorção de parte dos salários do setor produtivo pelo Estado, a ampliação de estímulos fiscais, para doações filantrópicas ou assistenciais, a criação do imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição Federal em análise no Congresso Nacional, a liberação antecipada dos precatórios, a capitalização de pequenas e médias empresas e o estímulo à inovação ou remanescência de verbas públicas para a saúde e o controle epidemiológico. O aporte de recursos emergenciais para o setor de ciência e tecnologia no enfrentamento da pandemia e o incremento geral da economia. São um conjunto de soluções assertivas para salvar guardar a vida sem paralisar a economia. Então, a gente tinha aqui um, um receituário né, naquele, naquele momento que é parece um negócio é, muito diferente, muito incrível, mas de olhar um pouco os países minimamente democráticos, é, é, mesmo com, com todos os problemas do capitalismo, né? É, nesses momentos de crise, onde tenta ganhar o máximo possível, a gente vê países na Europa, a gente vê um ou outro na Nova Zelândia e locais isolados, onde quando aplicado parcialmente alguma dessas medidas, os impactos sobre a vida e sobre a vida, que é o trabalho também, né? é, sobre a renda, sobre o via trabalhador, sobre a saúde dos pequenos negócios, é, não teve o um impacto como nós estamos tendo no Brasil. Tá? então é, para isso de alguma maneira quem te disse que o, o pacto pela vida pelo Brasil naquela época ele foi é, é, prof, é, foi um profetismo né é, foi uma denúncia importante naquele começo de pandemia tá que já sinalizava o que nós sabíamos a gente que, é, que às vezes é uma liderança da igreja sabe também que isso é isso é fruto também, uma carta dessa, de análise de conjuntura. Né? Então, é, de, algum, de alguma maneira, se faz uma análise de conjuntura e já tinha uma clareza da incapacidade desse governo de fazer algo nessa direção. Né? Então, ele é, é quase que algo, é uma, é algo informado. Né? Faz uma análise e é. fala... É, é, com esse grupo que está aí na liderança, com esse pensamento, com essa trajetória política de quem está no governo federal, é, é impossível. Eles vão tomar é, medidas totalmente contrárias a isso. É, eu confesso que eu pessoalmente me surpreendo, sim, bastante negativamente. É, não sei se é uma uma tendência de às vezes falar assim, não, não. Eu acho que aqui talvez apareça uma mente lúcida lá. E mais, não é, é, é, é sempre pior, é sempre pior do que eu imaginava, né? É, de alguma maneira, tá. Então, o pacto ocorreu. Essa carta ocorreu é, dia 7 de abril, tá. E aí, um, é só um, um pequeno comentário: no final, o último parágrafo da, da carta, ela fala o seguinte é urgente a formação deste pacto pela vida e pelo Brasil. Que ele esteja abraçado por toda a sociedade brasileira, em sua diversidade, sua criatividade e sua potência vital. Tá? Então, lançou-se a carta, e aí a Igreja Católica, nacionalmente, ficou pensando e refletindo em como trabalhar isso, como trabalhar isso nacionalmente. E foi passando uns meses, e isso ficou mais dentro da CNBB, com os bispos. E aí, no final do ano passado, o CNLB, então essa organização dos, dos, do Laicato do, no Brasil, nacionalmente falou não, a gente vai assumir o pacto pela vida, não dá, nós estamos numa situação inacreditável, a gente tem que fazer algo de concreto. E aí montou uma equipe, a gente chama de grupo de trabalho, um GT, nacionalmente, tá? com representantes de cada estado regional. Tá? Então é por isso que eu estou aqui hoje, que eu sou representante do estado de São Paulo, é, e aí nós começamos a se reunir desde janeiro para pensar como que a gente pode colocar o nosso trio elétrico na rua, né? Como que a gente pode fazer algo né? é, além da carta, além da, da carta, é, e, e como a gente pode trabalhar isso naturalmente, como a gente pode usar a, a, a nossa organização que a gente tem em todo o Brasil. É, a penetração que a gente tem em todo o Brasil, as articulações já existentes entre os organismos da igreja e a sociedade porque a gente, essa carta ela foi uma organização entre a CNBB, a OAB e o restante da sociedade é, nós também temos penetração, participação em partidos políticos, em sindicatos em movimentos, então foi isso que a gente começou em janeiro a pensar então a gente falou assim, não, vamos criar é, uma, um, um início de uma articulação via a Igreja Católica, tá que, sinceramente, é algo que a gente já fez no passado e fazia alguns anos que a gente estava meio adormecido, né e aí a pandemia, o escândalo do, do desgoverno e do número de mortes fez com que esse espírito é, de solidariedade falasse, não, a gente tem que fazer algo, tá? E aí a gente é, relançou o pacto com um olhar novo. Né? É, com um, um, uma nova é, forma de fazê-lo, uma nova abrangência. Tá? É, eu, vou, eu vou compartilhar minha tela, eu acho que eu consigo, né, Adriano e Paula, compartilhar minha tela aqui um pouquinho, né? que eu vou mostrar qual que é a bandeira do pacto pela vida. É, vou... vou fazer aqui, pelo que eu vi, está livre aqui, para eu compartilhar. Só me confirma, por favor, se está aparecendo para vocês aí. Por enquanto... Ah, tá, está carregando. Tá? Agora tá. apareceu. Legal. Apareceu e, e estudou. Ah, tá, agora apareceu de novo. Agora apareceu, legal, obrigado. Às vezes demora um pouquinho com a internet, né? É, e aí, em torno do pacto, a gente criou é, essa logoma, logomarca, então esse, o CNLB é, é a nossa logomarca, tá, nacionalmente. Então, pacto pela vida e pelo Brasil, então a gente tem divulgado isso nacionalmente, é vacina e oxigênio e defesa do SUS, auxílio emergencial continuado, investigação já, e fora bolsonaro tá é, a gente tem minimamente duas ações tá eu vou falar primeiro de uma ação imediata é, que a gente tá fazendo que é um abaixo assinado para criar um milhão de assinatura tá esse baixo assinado eu, eu sei que vai dar uma sumidinha para vocês aí mas já vai voltar só me confirma de novo adriano se se tá aparecendo Está aparecendo uma lista de itens do abaixo isso, assinado. Isso, isso. O baixo assinado, então, que a gente está reivindicando é vacina pelo Sul já quando Covid, oxigênio para todos e todas, o auxílio emergencial continuado do valor de R$ reais mensais até o fim da pandemia, como forma de enfrentamento à fome, à miséria desemprego, investigação dos crimes cometidos, com afastamento das autoridades públicas envolvidas, sua responsabilização pelas ações, omissões contra a vida e o povo brasileiro liberação de recursos para o financiamento da economia popular solidária, das micro, pequenas e médias empresas para agricultura familiar agroecologia, agro, agroecológica, defesa e fortalecimento do SUS. Então, é, de alguma maneira, como pode ser visto, a gente pegou da carta, a gente discutiu nacionalmente. Então, isso aqui é, é, é fruto de uma deliberação e discussão com o pessoal de todo o Brasil e a gente está produzindo esse abaixo-assinado. O nosso objetivo é chegar a um milhão de assinaturas, e, e com esse um milhão de assinaturas, a gente, via a Igreja Católica Nacional, via CNBB e via CNLB, a gente vai entregar isso no Congresso, usar as mídias católicas, e usar as mídias oficiais, tá? para fazer essa divulgação. Então, vou parar aqui, eh, voltar aqui. Então, peço desculpa para quem estava acompanhando no celular, porque eu sei que a imagem fica muito pequenininha. Tá? É, mas, retornando à nossa conversa aqui, então, a gente tem uma das ações imediatas do Pacto é, pela Vida e pelo Brasil é gerar um milhão de assinaturas. Tá? A gente tem uma segunda ação, que talvez ela seja a mais importante, tá? então, que a gente não quer só fazer um milhão de assinaturas, é, divulgando um link e pegando essa assinatura. A assinatura, nós todos estamos acostumados a fazer, demora cinco segundos para fazer, é no, no Avast, né? é, e, e depois de um milhão, pronto. Não, a gente, até para isso, a gente poderia estar divulgando isso nos sites da Arquidiocese de Campinas, no site do CNLB, no site da CNBB, mas não é o nosso foco isso. Nosso foco é criar grupos de mobilização. Então, eu quero dar um exemplo claro, eu estou é, criando um grupo aqui em, em Campinas de pessoas que envolve igreja, não envolve igreja, que tem uma pauta em comum com esse abaixo-assinado originalmente, e a intenção desse grupo é eu manter a mobilização do grupo. O abaixo-assinado é o primeiro item da pauta pela vida. A gente acredita que esse grupo mobilizado, a gente vai ter outras pautas para transmitir através dele. O próprio Pacto pela Vida e pelo Brasil criou um site, eu vou passar o endereço dele aqui, é, para ser divulgado. Lá tem materiais, vídeos para ser divulgado, que para quem quiser criar um, um grupo pelo Pacto pela Vida e pelo Brasil, pode utilizar material de lá. É, porque não é só assinatura, a gente quer retomar um espaço de mobilização. Né? A gente vê que um, um espaço de mobilização via redes sociais, é, WhatsApp e Telegram, que é o que a gente está sugerindo, ele foi é, assumido de, man de maneira maléfica por um grupo da sociedade para transmitir fake news. O que a gente, a gente quer fazer de alguma maneira é essa disputa política nesse espaço e criar... Pequenos grupos, então a quantidade aqui não importa, então nacionalmente eu tenho participado todas as quintas-feiras de ter uma reunião com o um grupo nacional, articulador nacional, a gente tem grupos de 5 pessoas, grupos de 30 pessoas, grupos de 20 pessoas, onde a gente está se rearticulando. Em algumas cidades é grupo de igreja, em outras é grupo com sindicato, pessoas de igreja, outro é grupo é, com não tem nenhum envolvimento com igreja católica, né? Mas o que a gente tem feito é cadastrado os mobilizadores. Então tem um pequeno endereço onde a gente cadastra os mobilizadores para que a gente possa ter uma grande rede de mobilizadores nacional. Tá? Então a gente tem um objetivo aí de ter mais ou menos 7 mil mobilizadores nacionalmente. Esse é um cadastro simples com nome, endereço, quem indicou, endereço de e-mail, whatsapp e aí nós vamos estar distribuindo nacionalmente para essa rede distribuidor de, de mobilizadores e informação, essa rede de, li, de liderança de mobilizadores trabalha na sua rede particular. Tá? Então, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, a gente tem uma ação de curto prazo e imediata de fazer um abaixo-assinado de um milhão de assinaturas, mas, para a gente, mais importante do que isso, é recriar a mobilização. A princípio, utilizando a rede social. Tá? A gente tem certeza que a, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, ele nasce agora e ele vai ser necessário esse ano, ano que vem, ano de eleição, ano de embate. né? E essas redes, a gente vai ter que ter lideranças com capacidade de manter essas pequenas redes de Pacto pela Vida e pelo Brasil. Tá? O Pacto pela Vida e pelo Brasil, hoje, ele é por causa da pandemia, é, mas nós sabíamos que a vida já estava em risco pelo Brasil antes das periferias, antes da pandemia, né, então o pacto hoje ele assume é, uma emergência por causa da pandemia, mas o pacto pela vida provavelmente ele vai continuar quando a pandemia é, tiver uma nova fase, né? que a gente não sabe ainda qual que é, talvez com o número menor de mortalidade, mas com outros problemas. Tá? É, eu vou passando aqui no chat o, alguns dos endereços. Tá? Então, o, o primeiro convite que eu faço para o pessoal da, que está acompanhando essa live é para a fazer a assinatura do Baixo Assinado, que como eu disse, é simples. Né? É, eu acabei de mandar aí o Baixo Assinado, mas mandei internamente... Eu, acho que a Paula vai pegar e divulgar isso no grupo tá? e, e o segundo que novamente é o mais importante é pessoas aqui do, da da Esperança Vermelha que possam falar assim, não, eu tenho condição de criar um grupo de mobilizadores né? e queira fazer isso de maneira oficial, se cadastrando é o segundo endereço que eu mandei é, explicar um pequeno detalhe por exemplo, é lógico que vocês, se já tem um grupo no WhatsApp, já são bem articulados, né? Não é esse o objetivo. O objetivo, às vezes, é que alguém que fala assim, não, eu, eu acho que eu consigo criar um grupo de pessoas que, que é, pode estar em torno dessa bandeira, tá? A gente tem falado muito em mobilizar os nossos, tá? Mobilizar os nossos. Então, dentro da Igreja Católica nessa articulação com movimentos sociais, pastorais a gente vê que muito dos nossos estão desarticulados tá? mas não tem nenhum problema se a gente tiver algum aventureiro aqui que queira dialogar com os, os opositores o que não acredita no pacto pela vida e pelo Brasil tá? é, boa sorte é difícil mudar a cabeça desse grupo né é, é, mas a gente, a nossa primeira missão, o primeiro objetivo é articular os nossos então nacionalmente a gente percebeu isso é, nacionalmente a articulação está tendo um impacto muito grande tá o, nordeste, o norte o nordeste começou aos 40 dias antes do estado de São Paulo está tendo uma repercussão muito grande dentro da igreja e fora a repercussão inclusive de alguns prefeitos ou políticos ligando na CNBB para reclamar que para a gente é um excelente sinal tá então é um sinal que tá funcionando tá dando certo né é, então o que a gente sabe que o estado de São Paulo é, como foi falado anteriormente né é, talvez tem uma força reacionária grande é, é, não é a maioria mas é que eles estão sentado no poder e estão sentados na máquina do poder, na mídia, na, nas várias coisas. Com certeza a maioria do Estado de São Paulo não é reacionário, eles são trabalhadores, né? É, então é, é parte desse grupo grande que a gente quer atingir, né? É, então, acho que era essa, essa primeira conversa, estou à disposição para a gente trocar mais ideia e conversar um pouco mais, tá bom? Legal, muito bom. Muito bom te ouvir, muito didático e com certeza a gente aprendeu muito aqui hoje. Quem pegou a live pela metade, eu estou aqui com o Marco Cantanhede, ele é da, do, do CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e que está organizando, está puxando, é uma das entidades aí que estão propondo o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então... Hoje o Marco está aqui com a gente, é, ele contou, explicou o que é o pacto, como está sendo articulado e como é, se alguém que está nos acompanhando agora tem interesse de participar, como que pode participar, né? Foi o, o nosso primeiro bloco. Essa live depois ela fica disponível, então se alguém entrou na metade do caminho aí, dá para assistir o começo depois. Ela fica carregada na nossa fanpage do Facebook e depois a Paulinha coloca ela também no nosso canal no YouTube, CCEV, Centro Cultural Experiência Vermelha, lá no YouTube, ela fica armazenada lá na nossa playlist das rodas de conversa do CCV tá bom? É, queria ver com a Paula se temos mais comentários, perguntas, se tem alguma interação para a gente ler aqui. É, bom, vamos lá, então. Vanda Conte. Pergunto, é possível concretizar um pacto pela vida sem tirar esse governo? Tá? aí uma pergunta da Wanda Conte, e está sempre com a gente. Ontem teve uma roda aqui que eu recomendo a todos e a todas. Já está disponível no nosso canal no YouTube também, tá bom? É, aí a página, a fanpage, a, o site, na verdade, do CCV, tá? CCV.org.br. Eu queria fazer uma pergunta também é, eu pelo que eu vejo aí os pontos que são elencados pelo pacto né principalmente no cartaz que é bem didático e bem é, bem objetivo né é, é é o que a gente precisa realmente para esse momento que a gente está vivendo que é um momento de, de desesperança é um momento onde a morte está sempre presente né então todo dia chega uma notícia de é alguém do trabalho alguém é, na família, algum vizinho, o tempo todo, né, o pai de algum amigo e, enfim, agora nessa nova leva, são pessoas mais jovens, né, e, e por conta disso a gente se assusta ainda mais, né, não são só idosos, como aconteceu no ano passado, mudou muito o perfil das vítimas em estado grave de Covid-19, né, e mais diante da situação que a gente está vivendo, os pontos aí que estão elencados são realmente os pontos é o que a gente precisa, né, vacina, é, fora Bolsonaro, né, e o auxílio emergencial, que é outra preocupação, né, porque, enfim, a gente, o isolamento social, ele não pode ser um privilégio de, de só daqueles que têm condição de se isolar socialmente. né? Deve ser um direito. Para que seja um direito, o Estado tem que garantir é, a, a oportunidade, garantir a possibilidade do, dos trabalhadores que eles também se isolem. Né? A Wanda conte com uma outra pergunta aqui. Como esse pacto pela vida se articula com outros grupos que assumem as mesmas bandeiras? Outra questão é, da Wanda que é importante. né? E a minha pergunta, para fechar esse bloco, né, pra gente começar a bater um papo aqui, é, com base em tudo isso que eu falei, né, os pontos que estão elencados tal, eu acho que é, é uma iniciativa muito importante e, e é especial porque é, a, a Igreja Católica sempre foi, sempre teve na sua base uma mobilização social e, e política muito importante, né, cumpriu um papel na, na, na ditadura, por exemplo, é, inclusive, é, acolhendo, protegendo pessoas e, e lutando por direitos humanos, né? E na retomada, enfim. Mas, é, de, acho que de uns tempos para cá, a gente meio que se acomodou. Todo mundo se acomodou, de uma certa forma, né? E, e na igreja católica não foi diferente, né? Quem a gente vê é, fazendo política, indo para a rua com mais... Fôlegos, na verdade, são os evangélicos, né? nos últimos anos, tem sido assim, né? E... Mas a gente fica feliz quando a Igreja Católica se mobiliza, porque ela é, tem uma contribuição para o país muito grande, né? nas comunidades eclesiais de base, principalmente, né? e Eu, muito, muitos militantes do, do Partido dos Trabalhadores surgiram, é... começaram a, a atuar nas comunidades eclesiais de base, né? Então, minha pergunta é sobre isso, assim, como que você observa é, dentro da igreja, nesse momento, é, diante de tudo que tá acontecendo, se você acha que tem, que a, que a igreja ainda tem esse, essa vocação e essa disposição de estar tá fazendo esse trabalho de base, mobilizando as pessoas, que me parece ser um pouco a proposta que o pacto tá, tá traçando, né, eu senti essa, essa familiaridade. É isso. Sim, sim, eu é, eu vou começar com a sua que está mais próxima, mas aí eu já já trabalho os temas que a Wanda trouxe. É, sim, eu acho que o que a gente viu nacionalmente aí como liderança da igreja, né? É, então meu aqui como em Campinas, é, no Estado de São Paulo com fé e política, é uma é uma oportunidade para rearticular, para movimentar. É, é como que se nós, ao longo dos anos, a gente sabe o que é certo, mas a gente desaprendeu a fazer. É, é isso que eu acho que a gente sente na igreja como um todo no dia a dia. Então a gente desaprendeu um pouco como fazer. Nos novos espaços, né? nos espaços digitais, é, montagem de grupo, é, tá de novo na rua... É, e aí o Pacto pela Vida e pelo Brasil, não só, né, mas é um, algo que a gente está utilizando como uma oportunidade para rearticular a igreja, é, reaproximar a igreja da sociedade, reaproximar a igreja dos movimentos sociais. Tá? Isso eu estou falando aqui é, agora com Campinas e São Paulo, mas eu tenho visto muito no Norte e Nordeste. Mas assim, eu acho que não preciso falar disso, né, é, é, lá com engajamento forte tá muito grande é, o que normalmente é, é comum também. É, então, sim, a gente viveu um momento de acomodação e a gente tem se preocupado com isso e buscado avançar. Mas também é uma disputa interna, tá? Dentro da igreja, isso é muito, a gente está falando aqui do do centro cultural, né, totalmente ligado à política, então é importante entender esse aspecto, a igreja está inserida na sociedade, então a gente, é uma, tem, a gente tem lideranças, pessoas, grupos, super conservadores, é, mais de vanguarda dentro da própria igreja, e é uma disputa interna. Tá? Então a gente também é, disputa internamente é, essa mensagem do evangelho, né? é, como, que ela, como que ela encaixa hoje, é, de alguma maneira, tá? Então, um exemplo simples, acho que a gente sabe, sabe né? a gente tem a quaresma, na quaresma a gente tem nacionalmente a campanha da fraternidade, né? Esse ano, a campanha da fraternidade, nós temos, tivemos grupos internos da igreja, que é uma minoria, é, fazendo bastante barulho contra a campanha da fraternidade, né? usando termos como comunista, a CNBB é comunista, essa campanha vai dar dinheiro para a ONG que defende é, coisas que a igreja não deveria defender, então é, é, não é diferente do que a gente vê na sociedade tá? é, nós temos uma, eu acho assim, né, uma grande maioria de de pessoas que tem uma adesão para um discurso ou para outro discurso é, então ele, ele é um pouquinho mais maleável aí nós temos um grupo de um, de um lado é, similar com o que a gente vê nacionalmente é, fazendo bastante barulho, barulho mas é, com uma visão bem conservadora, bem estranha sobre o que é, é a igreja querendo voltar é, para antes da idade média né? é, então a gente vê isso também dentro, e a gente vê um novo grupo um grupo que já estava, que já existe, histórico, que é o que você está vendo aqui. Então, eu herdo Vanda Conte, Carlos Signorelli, Marcia Signorelli, né, essa visão de igreja, de construção e muitos outros é, de, de Campinas. de é, Uma visão de igreja, é, Ferraro, né, o padre Ferraro e muitos outros aqui. Lógico que quando a gente começa a falar nome, a gente já se arrepende, né, que a gente vai esquecer alguém é, de que é, esse evangelho essa igreja é em conjunto com a sociedade e com os movimentos sociais não tem outra possibilidade tá, então a gente está tentando sair daí do imobilismo, Adriano tá, então é, o pacto é uma, uma iniciativa importante nisso, não vai ser a única tá, e isso por quê? Porque a própria realidade de morte nos impõe a movimentar, tá? A gente não pode, senão que cristianismo é isso que a gente tenta viver, né? É, a própria realidade de morte nos impõe, tá? É, eu não sei se eu responder, se, se não fica à vontade. É... Tá ótimo, é isso mesmo. <risos> Legal. Então, comentando a questão da Vanda, então primeiro sobre é, como isso. Se, é, se, primeira pergunta é sobre se dá para concretizar o pacto sem tirar esse governo. Então, a gente. É, co, como que se deu essa bandeira, né, do fora Bolsonaro e como se deu isso? Lembrando, a gente está dentro da igreja, né? É, a igreja, por mais que ela tente ser vanguarda, é, às vezes ela ainda é, um pezinho no conservadorismo, no cuidado, a gente está dentro das estruturas, né? Muitas vezes, é, os bispos, a gente tem uma certa hierarquia que tem que responder tudo. Então, a gente começou ali é, naturalmente, a gente quer vacina, é, vacina tem que ser pelo SUS, por que, que parou o auxílio emergencial maluquice essa sem pandemia parar? E aí, naturalmente, a gente chegou à conclusão que fosse, assim, mas na verdade a gente tem um grande boicotador. A gente tem um grande cara que faz boicote. A gente tem um cara que todas as quinta-feiras faz uma live que tira sarro da máscara, que tira sarro do lockdown, que mostra o um remedinho que não funciona, que põe dinheiro público em remédio. Então a gente começa a falar, Pô, não vai ter jeito. Você pode trazer o, o cara da OMS para o Brasil para cuidar da pandemia, que ele vai ser boicotado. E aí, naturalmente, a gente chegou a essa conclusão de que é, não dá. É, com esse governo, com essa visão, é, não dá. Tá? Então, foi, foi quase que quando você vai trabalhando né, uma análise de causa, a gente falou, não, não dá. Né? É, então, a gente vai É, é essa bandeira. É, não, não tem como ter outra. Tá? É, naturalmente, é, a gente chegou nela tá? então respondendo isso então, não, não tem como não, na nossa visão não tem como tá? é, eu acho que é uma coisa importante para comentar também né, que eu acho que quem lida com política diretamente sabe disso né, é, a política é, nas instâncias na, nas instituições ela acontece sempre com uma ela produz um reflexo na sociedade e ela também recebe um reflexo da sociedade, do que está acontecendo. Né? Então, a gente vê o Renan Calheiros sentado lá e batendo no governo, a gente vê o STF obrigando o Senado a abrir uma CPI, a gente vê uma, essa mudança que o Adriano estava falando da, da TV Cultura que é falando, assumindo uma certa postura, ou mesmo algumas emissoras como a Rede Globo mostrando... O Lula, no dia do trabalho, né, ficou sete anos sem mostrar ele, de repente mostra ele de novo nacionalmente. Né? Isso é, é reflexo também de uma certa rearticulação da sociedade em torno. Então, quando a gente começa a falar, não, eu tenho um milhão de assinaturas aqui, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, e o Pacto fala isso quando a gente vê os movimentos, os partidos se organizando, os movimentos sociais se organizando, a igreja se, articula, se articulando com os movimentos sociais, publicando cartas, isso vai dando de alguma maneira também uma sinalização para quem está na política direta, né? no congresso, nas instituições, a, a, a, eu acho que, que o... o a gente tem sinalização que é essa direção, que é o contra, que tem que tirar, que tem que investigar. Então, a gente também acredita muito nesse papel é, que a Igreja Católica tem nacionalmente, nas suas instâncias regionais e locais, de, de produzir isso, né, de falar, ó, a gente não está satisfeito. A gente quer que apure, a gente quer que tenha CPI, a gente quer que, tenha, que tire esse governo. Tá bom? Então, resumindo é essa questão do governo. Um outro comentário, acho que é importante que a Wanda comentou aqui, é como que é, a articulação com outros grupos, isso é muito importante. Então, essa, essa conversa aqui é isso. Então, a Wanda já teve a conversa antes internamente, falou, não, vamos, a gente tem um grupo, é, é, o Centro Cultural vamos articular com eles e aí ver como que desse centro cultural a gente continua articulando. Então não é só dentro da igreja, e não deve ser. É, eu tive há uns três semanas atrás no, no, no campamento Marielle Vive, né, então, do MST, é, para fazer uma ação específica de, de sexta e aí lá nós falamos sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, e eles eh, vão colocar em debate internamente eh, a votação, se eles vão trabalhar o pacto ou não. Espera que sim, mas gostaram bastante. E Cicinas vão articular com eles não só a assinatura, mas como a gente trabalha lá dentro do acampamento o pacto. Tá? Então, esse é um exemplo muito claro disso. Eh, a gente está tentando uma, uma conversa com a CUFA também. É, para ver se a gente consegue articular isso é, um pouquinho fora, né, com outras entidades é, e organização em movimentos sociais. Tá bom? Então, respondendo isso, passando para a Wanda, isso é muito importante, Wanda, essa articulação fora e, e quem está na mesma bandeira. Tá? É, uma questão importante para comentar: então, o Pacto pela Vida. Também a gente tem essa é, assinatura de um milhão e também um grupo de articuladores. Mas ele assume também uma característica particular do local dele. Tá? De como ele, como ele é assumido no, no chão que a gente pisa. Então, quero dar um exemplo muito claro. Eu estive fazendo uma reunião dessa virtual com o pessoal de São José dos Campos, Jacareí, muito parecido, mas é um pessoal um pouquinho mais de igreja. Mas um pessoal muito ligado à política local. Eu acho que nós tínhamos lá um ex-vereador um ex -vereador do PT, que ele não se. não renovou o, mand, o, o mandato dele. É, e aí lá a gente falou sobre o, ta, o pacto, eles entenderam, foi legal tudo, mas aí, no meio da conversa, eles se, se incomodaram com um negócio. Eles falaram assim, gente, legal esse negócio do pacto, um milhão de assinatura. Criar grupo de mobilização, mas aqui em São José a questão da fome está muito grande. Está muito grande e a gente tem pouco grupo articulado. Nem a igreja católica assumiu um combate com, contra a fome aqui como deveria. Aí na live mesmo, na conversa, não foi lá, foi uma conversa em reunião, né? É, eles falaram, por que, que a gente não assume o pacto, com a mobilização, a assinatura mas aqui a gente vai fazer um, uma campanha contra a fome é, e aí rapidamente eles marcaram já uma segunda reunião entre eles já não estou mais a é, articulação local para combater a fome não esquecendo que quando, a gente, for, quando eles, a gente discutiu isso lá entregar uma cesta tem que explicar que eles estão fazendo isso porque o governo federal não fez. A gente está fazendo isso porque não tem o auxílio emergencial como deveria. Tá? O que isso quer dizer? A gente não pode deixar de mobilizar a todo momento. Quando entrega, tem que explicar por que, que a gente está tendo que fazer essa função que não deveria ser a nossa primária. Tá? Então, um pequeno exemplo também, uma pequena provocação para que... É, em cada local onde o Pacto pela Vida e pelo Brasil entre, que ele também possa gerar é, frutos locais específicos né é, do local onde ele está. Tá? Muito bom, hein? Muito bom. Marco, estou é, muito feliz com essa discussão, a gente aprendeu bastante aqui com você. E é muito bom, fico muito feliz. Com certeza, quem está assistindo fica muito feliz de ver essa mobilização dentro da igreja, e é muito importante. né? Vocês têm um papel e historicamente desempenharam. Você citou aí muitas pessoas, né? eu poderia citar uma lista enorme de outras pessoas também. Acho que todo mundo dentro do PT, quem fundou o PT lá atrás, militou nos anos 80, começo dos anos 90. De alguma maneira tem um pé dentro da, das comunidades eclesiais de base, né? E foi uma força política é, importante para redemocratização, importante é, na luta pela, pela nova Constituição, enfim, tantas outras batalhas, né?, pela abertura democrática lá nos anos 80. E Então, com certeza, a gente fica muito feliz de ver toda essa mobilização e ainda mais por uma causa tão justa, né, com todos esses temas que vocês estabeleceram, nessas né? linhas de, de reivindicação que são justíssimas e, e todas elas fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, queria agradecer muito a sua participação, ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente, a Wanda, a Wanda também está comentando aí, é muito importante arrumar mais mobilizadores e buscar pessoas que possam participar e comprometer-se. Como divulgar? Questão da Vanda. Queria aproveitar, nós estamos caminhando aqui para o nosso finalzinho, queria aproveitar e te passar a palavra, perguntar se você quer fazer alguma consideração final, e já dá para aproveitar e comentar a questão da Vanda. Está o site aí disponível, que a Paulinha colocou para a gente, e você já aproveita e se despede também, para a gente fechar por aqui. Tá joia. Não, obrigado, Adriano. É... O que o, o, lá no, quando a gente faz o formulário de mobilizadores, né? É, ele pede para quem indicou. Então pode colocar meu nome, Marco, Marco André, Marco Cantanhede e eu já tomo a liberdade de falar se quiser escrever Vanda também, conte, pode colocar aqui é a Vanda é, de casa, né? E muito bem conhecida nacionalmente, tá? Então é, quando se alguém quiser ser mobilizador e eu acho que vocês fiquem à vontade para divulgar os links também de, de mobilização, o site, eu sei que vai ficar, o Deano comentou vai ficar lá né, online, eu vou também repassar isso para os meus outros grupos para ver essa live. Tá? Eu, eu só tenho que agradecer né, vocês pela disponibilidade, é, por essa conversa, é, por incrível que pareça, assim, desde que eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, é, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Centro Cultural, é, e pela articulação de esquerda é, confesso que por uma certa influência da Wanda né, é, eu sempre recebo os jornais tenho os livros vários livros aqui é, doados e dados de presentes pela Vanda do Pomar da família é, estive várias vezes no CCV é, é, é a minha linha é, minimamente de visão para o Brasil e o que que deveria ser né, é, para a gente resgatar minimamente é, o que a gente precisa combater hoje, né, no século XXI. Acompanho bastante o, o blog do Walter Pomar também. Como eu disse, sempre amplia muito a visão. Então, na verdade, eu, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o Pacto pela Vida e pelo Brasil é, no Centro Cultural. Estou à disposição pra gente continuar conversando e articulando tá é, por uma conversa interna também se for necessário né, sem ser na live tá? e, e que a gente se cuide bastante né? É, no Brasil não tem quem olhe por nós é, isso, isso a gente já sabia né? É, mas a gente de repente a gente viveu alguns governos onde a gente sentiu um pouquinho um pouco de cuidado né um interesse na universidade, alimentação, eh, alguns direitos cru, cuidando, e agora a gente está sentindo que é um país sem cuidado nenhum, né? Então, durante esse período a gente tem que fazer essas duas coisas, lutar e se cuidar, tá? Então, use máscara, álcool gel, para quem pode ficar em casa, legal, para quem não pode, eh, se cuide, não, não ache que é algo que a gente tu domina ainda, né? que é um vírus, uma doença que a gente domina, que a gente não domina ainda, é, e que a gente continue lutando e se cuidando. Ok? Muito obrigado, Adriano. Prazer em conhecê-lo. Também, assim, eu já te vi nos é, gritos excluídos, algumas coisas assim, na rua cruzando, mas é a primeira vez que a gente é, tem um papo, assim. Muito prazer e obrigado. Legal. Muito obrigado. Eu aqui te agradeço mais uma vez pela disponibilidade e muito boa a sua fala, muito didática, com certeza. Nós temos um público muito diverso, muitos é, não têm vínculo com, com a igreja, não necessariamente são católicos, né? Então, sua fala foi muito didática, tenho certeza que todo mundo está acompanhando, conseguiu entender a proposta, que é uma proposta que vale para todos nós, independente de ser católico ou não, né? O que está sendo pautado pelo pacto, Vale para todo brasileiro, para toda brasileira, porque é o que a gente precisa nesse momento, é urgente, né? Então, vale muito a pena é, se mobilizar. Tudo que... Os links foram todos colocados na nossa live, aí na, na tela, mas a Paulinha também postou no, na caixa de comentários da, desse vídeo no, no Facebook. Então, dá para o pessoal clicar no link lá e ir para a página e vai ficar com seu aqui também, esse vídeo ele fica tanto na nossa fanpage Facebook, no Facebook, do Centro Cultural Esperança Vermelha, quanto no nosso canal no YouTube, está aí a Wanda aplaudindo também, né? E também estou tão feliz quanto, quanto a Wanda com essa live. E é isso, fica disponível. Então, quem quiser acessar para assistir depois, fique à vontade, tá? Comentário da Guida aí. Nosso retorno será com uma festa ursal. Ótima proposta, já está anotada, viu, Guida? Já está anotada. O Marco será nosso convidado. Quem sabe o nosso, que nosso próximo encontro possa ser é, presencial, né? Que a gente tenha condição para isso o mais breve possível, né? Enquanto a gente vai fazendo é, virtualmente, que é, é o possível nesse momento para que a gente se proteja. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Marco. Obrigado, Wanda, que nos ajudou. Obrigado, Guida. E quem mais está tá acompanhando, Valkyria, quem mais comentou aí, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Paula, que está na nossa retaguarda aí, como sempre. E é isso. Semana que vem, 19 horas, estaremos de volta aqui novamente. Um abraço para todo mundo, hein? Abraço. Valeu.